Eu conheço centenas de pessoas que usa carteira digitais, 99pay, tem dinheiro bloqueado, tá com ação judicial contra 99pay, ação contra o PagBank, contra o Mercado Pago, contra o Recarga Pay, contra o It. Dinheiros bloqueados. Eu tenho amigos advogados que pegaram o dinheiro, passou na maquininha, lá tá bloqueado. Vários casos. Gente inteligente, com cultura e tudo. E por mais que você fala, fala, fala que não pode, a pessoa tenta e acerta. Quando dá o azar, cai. Muitas pessoas acabam tendo o limite do cartão cancelado, perdido. É, primeiro o banco, ele, ele começa tirando o limite do cliente, né? depois o banco, ele reduz o limite, ele tira o limite, mantém só débito, passa algum período, ele cancela a conta do cliente e recebe a mensagem por desinteresse comercial. E aí eu quis trazer esse assunto para vocês, porque começou janeiro, todo ano, janeiro, fevereiro e março, explodem de cancelamento de contas por desinteresse comercial. Eu me lembro que eu conversei com o Banco BS2, o antigo Banco Bom, bom Sucesso, que eles me falaram que 10% da carteira a ser cancelado está dentro das normalidades pelo Banco Central. Então, quando a gente fala 10% de um banco que tem 5 milhões, 10 milhões, é muita coisa. 10% de um banco que tem 75 milhões... No mundo, o Nubank é muita coisa. 10% de cancelamento no Banco Inter, com 25 milhões, é muita coisa. 10% no PicPay, com 85 milhões de clientes. clientes, é muita coisa. Então, quando a gente vê o cancelamento que está acontecendo do pessoal, é, C6 Bank começou hoje uma, uma enxurrada de cancelamento, de contas, eu, tenho, eu tive vários membros aqui com cancelamento, né? Por desinteresse comercial. E quando você fala comigo esse assunto, eu sei muito bem o, o que tá acontecendo ou o que tá o que pode acontecer. Quando você fala assim, que o banco ele tirou o meu limite por algum motivo, né? Ou o banco arrancou meu cheque especial ou o banco retirou uma parte do meu cartão de crédito, ou o banco diminuiu o meu limite do cartão de crédito, 50%, 60%, 70%, 90%, 95%. O banco, ele manteve meu cartão apenas como débito, né? Manteve o cartão apenas no débito. O banco, ele retirou meu limite total. Como que eu faço? Recentemente o Safra, o Banco Safra, reduziu geral a galera aí também limites. E aí eu vou atrás, né, o que tá acontecendo, por quê? E cara, unânime. Eu vou falar para vocês as informações que chegaram até mim pelos responsáveis, tá? Essa área de de crédito, cartões, onde influencia essa parte de retirada de limite. Bem, os clientes, quando tem um Só para que vocês entendam bem claro, tá? Primeiro, eu eu vou falar de mim, tá? Eu tive uma vez um caso que o Santander retirou meu limite do meu Visa Infinite, talvez vocês vão se lembrar disso. Eu corri e consegui impedir que o banco tirasse meu limite do meu Visa Infinite, no caso, o limite, né? Fiz uma defesa e tudo mais. Foi a única vez que o banco reduziu o meu limite apenas de um cartão. Né? Aí depois teve o PicPay, que ele reduziu 50% do meu limite do cartão, mas eu expliquei para vocês. O Santander eu tenho certeza que foi uma falha do banco comigo. O PicPay foi porque eu não usei. Tá? E se não foi falha... O Santander comigo foi porque eu, eu sempre tenho, ou tive, o risco alto pela quantidade de cartões que eu peço, abro conta, é, cheque social, empréstimo e tal. E, e, e depois que comprei a casa, logicamente que o meu risco ele sobe mais ainda, né? Carro, casa tal. Então eu tenho noção se um banco falar: olha, vou fazer isso, eu sei o porquê. Eu não vou com aquela interrogação e perguntando assim para mim mesmo, mas o que, que eu fiz? Por que, que será? Eu sei se um banco retira meu limite ou por que vai retirar. Eu tenho ciência de tudo isso daí. Né? E aí o que acontece? A maioria, vocês sabem que nós estamos passando por uma situação que é incerteza aqui, incerteza ali, alta taxa da Selic, onde. A renda fixa ela vem dando um gás aí para os investidores. A inadimplência está nas alturas. Né? Pessoas descontroladas financeiramente. Pessoas que não têm controle daquilo que faz, daquilo que compra. Compra por impulso, depois não tem como pagar. E acaba que muitas coisas acontecem sem a pessoa ter essa situação. Culpado de tudo isso é a nossa cultura. Se você pegar, por exemplo, os americanos, eles não parcelam. Não existe parcelamento nos Estados Unidos. É só a vista. No cartão de crédito para 30 dias. Então o que acontece? A cultura é outra. A nossa cultura, eu lembro que eu trabalhei com um americano da Accent, não sei se vocês conhecem a empresa, é uma consultoria americana. E a Accenture esse cara falou para mim assim, que no Brasil, tudo que é feito, é feito baseado para dar golpe. Quando é feito um sistema, esse sistema é feito com brecha para o próprio golpe aparecer. Então você vê, o americano veio aqui e falou assim, tudo que é feito no país, fazem preparando para dar golpe, para roubar. Né? E eu me lembro de um professor que ele abriu uma, uma franquia dentro de um shopping, e ele falou assim para mim, Leandro, eu nunca vi na minha vida isso. O cara era professor da USP. Ele falou assim, Leandro, eu nunca vi um, um país onde o funcionário ele entra já pensando em roubar o patrão. E ele me falou isso para mim, cara, eu fiquei com isso na minha cabeça, porque são coisas, e ele é um senhor da USP, é um professor renomado. E aí eu vejo isso tudo acontecer, e mais isso que acontece todo ano, janeiro, fevereiro e março, Redução em massa de limite das pessoas. E aí você vai ver de tudo. Pessoas falando assim. Ah, o banco, o banco tirou meu limite. O banco não presta. Eu quero que vocês entendam bem isso daqui. Até ontem, esse banco aqui prestava. Mega limite. 70 mil reais. Spread 4%. IOF 1.1% pontuação 2.2 cartão é maravilhoso de repente o banco vai arranca o limite o banco não presta o banco vai cancela o cartão cancela a conta o banco agora vira vilão né o banco virou vilão você não sabe o que você fez Exemplo, passar cartão na maquininha pode? Não pode. Fazer movimentação para antecipar e ganhar prazo para pagar um boleto pode? Não pode. Está fazendo empréstimo escondido do banco. Usar para benefício próprio e se beneficiar de uma outra conta para poder ganhar tempo na outra conta, isso pode? Não pode. Fazer compras fraudulentas para poder ganhar vantagem com pontos, milhas, pode? Não pode. O sistema do banco hoje é inteligente. Ele reconhece todos os processos e passos que o cliente faz. Eu trabalhava com a parte dessa área de financeiro de Credit Behavior Score. Eles alimentam o sistema de uma forma que eles vão pegando as informações de uma forma que você não tem noção. De passo a passo que você faz o cartão de crédito. Telefone, e-mail, tudo que você faz. Então, quando o banco te cancela a conta, ou cancela o cartão, é porque ele enxergou em você algum perigo. Pessoal, preste atenção. Eu duvido, porque eu trabalhei com isso. Eu duvido que um banco, se não foi erro de sistema, que o banco vai querer cancelar uma conta de uma pessoa à toa. Será que o banco é tão burro assim para querer cancelar uma conta de uma pessoa que é maravilhosa? Uma pessoa é inteligente? Uma pessoa que tem dinheiro para pagar as contas, que nunca pagou atrasado uma conta? O banco é tão burro assim de cancelar uma conta de uma pessoa honesta, de boa índole? De tirar o limite 100% e cancelar o cartão? Será que não está inchado a carteira da pessoa no mercado? Se o banco BTG cancelasse a minha conta, eu saberia, ficaria tranquilo. Porque eu sei da minha situação. Se ele cancelar, você está com risco alto, comprar uma casa, comprar um carro, eu sei né? E o que como, como impedir isso? Vocês viram, eu não tenho nenhuma conta cancelada, Nenhum limite retirado. Eu me lembro a, un, a última vez que aconteceu isso, falei para vocês, o PicPay reduziu 50%. Que veio, eu nem entro em PicPay. Vamos ver aqui como tá o PicPay, só para vocês verem, tá? Eu nem uso PicPay. Só para vocês poderem ver comigo. Ó. Vamos lá Eu nem lembro, nem sei onde que mexe aqui, deixa eu ver. Ó lá. Olha lá, PicPay Car 6.100, era 12.200, pode ver aí, ó. tá vendo, eu nem uso o cartão, tá bloqueado e tudo, o que, que tem aqui, eu nem uso a conta, tá vendo, ó, então assim, cara, se você usa a conta direitinho, paga direitinho, isso não é suficiente mais, tá, presta atenção, Pagar uma conta em dia, usar a conta adequadamente, ter relacionamento com o banco. Só isso não basta. Se você está endividado na praça e não adianta você querer falar que eu não estou, quem te garante que não está? Você declara imposto de renda 100%? A sua renda é compatível com o que você faz? Porque, cara, o que essas pessoas fazem é o quê? transaciona dinheiro para cá, transaciona dinheiro para cá, tira daqui, taca para cá, paga aqui. Cara, eu poderia dar nomes para vocês aqui. Eu conheço centenas de pessoas que usam carteiras digitais, 99Pay, tem dinheiro bloqueado, está com ação judicial contra 99Pay, ação contra o PagBank, contra o Mercado Pago, contra o RecargaPay, contra o IT. Dinheiros bloqueados.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 Cada um tem o livre-hábito de fazer o que quiser fazer. Agora, se você está vendo que a situação está andando fora de caminho, por exemplo, tem uma advogada que ela postou na, no canal dela e ela falou o seguinte, cartão de crédito só use em momentos que são cruciais para você não pagar em dinheiro. Ela está certa? Talvez, para uma pessoa descontrolada, que não sabe usar o cartão de crédito, tá certa. Só que você perde dinheiro. Porque o cartão de crédito, ele traz o quê? Benefícios para você. Viagens, produtos, é, conteúdo, muita coisa boa. Só que quando a pessoa não sabe usar, ela se descontrola. O que ela faz? Ela começa a passar o cartão em vários lugares. E para ela conseguir pagar uma conta, uma conta, uma conta, ela vai jogando para cá, jogando para cá, jogando para cá. Quando vai ver o mês, ela não tem mais dinheiro. Explode. E quando explode, você não consegue mais pagar as contas. Vai para o SPC. E os bancos, antes que isso aconteça, eles estão fazendo o quê? Tirando o limite. Tira uma parte, cancela. Os bancos estão fazendo isso. Né? E essa quantidade de enxurrada de cancelamentos agora no mês de janeiro, cara, é situação. IPVA, é, é, é, material escolar, né? É, IPTU, então junta tudo ao mesmo tempo. O que, que eu faço? Eu pago o IPVA do carro ou atraso o IPVA do carro e compro o material escolar? Eu compro o material escolar e não pago o IPTU e nem o, o IPVA do carro. Aí vem seguro do carro, seguro do carro, IPVA, IPTU, material escolar. Então assim, é tanta coisa ao mesmo tempo que acontece, que a pessoa fica doida. E aí vai para o empréstimo, juros de 13%, 14%, 50%. A pessoa ela se descontrola, porque ela está desesperada por dinheiro. Então qualquer dinheiro que vier, não importa o valor dos juros, eu preciso do dinheiro. Vai e faz. Não consegue pagar. E a pessoa, não é que ela tem má vontade, ou ela está mal intencionada, Não ela sabe que ela não vai ter dinheiro para pagar. A pessoa ela vai pegar o empréstimo sabendo que não tem como pagar. Seja o que Deus quiser. E como que evita isso? Cara, é você não entrar nessa onda. Presta atenção. O Tem um colega nosso aqui do canal, chama Alex. Tem um amigo que... E eu sempre falei para vocês... Sempre vou falar para vocês, cuidado com é, cuidado é, com o que a internet mostra, prega para vocês. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, suja. Que por trás daquilo, daquele conteúdo de produto que está sendo vendido, apenas um ganha, apenas um vai ganhar. Se vocês falassem com o Alex de novo, aquele menino que eu entrevistei aqui, ele falaria para você. O cara comprou um curso na internet, começou a se endividar. Quando ele percebeu que ele estava entrando no SPC, ele cancelou, parou tudo falou, isso aqui é uma bomba. Porque a pessoa para trabalhar dessa forma, viver disso, ele tem que fazer um carrossel. O giro do dinheiro, o giro do limite, cara, e eu poderia falar o um nome para vocês se eu falasse os nomes aqui, vocês cairiam duro, todos vocês, cairiam duro, não é coisinha de 200 mil, 300 mil não, é coisinha de milhões, cai mesmo, não aguenta, a pressão é grande, você não tinha uma estrutura forte para trabalhar isso, você não aguenta, então meus amigos, minhas amigas, tomem cuidado, os bancos eles podem cancelar cartão, os bancos podem cancelar limite, os bancos podem encerrar conta por desinteresse comercial, desde que seja avisado com aviso prévio.